Minhas principais orações, elas são ligadas a Deus invadir mais a minha vida. Porque se Deus invad se Deus é tudo, se Ele tem uhum. tudo, se Ele invadir mais a minha vida, não vai me faltar nada. Exato. Pô, eu cortei o corte aí, Caia. É o corte. corte. <risos> que isso, bicho? Aí bota aquela finalização, ela... É, é. É, cara se Deus é tudo se tudo gira em torno de Deus e Deus quer invadir um espaço dentro da minha vida substituir a minha individualidade com Ele porque eu vejo sabe o que Deus se enfiando dentro de mim uhum. e, es e, e espremendo a minha individualidade uhum. essa é a imagem que ele bota na minha cabeça então se Deus é todo tudo gira em torno dele Ele quer é, é, colar comigo, ele quer viver comigo, 100% do tempo, sem divisão de, por exemplo, é, o, o trabalho secular, sem divisão de trabalho secular e espiritualidade. Ou quando nós... você está em casa, quando você está no trabalho, quando você está na igreja, quando você está em qualquer outro lugar. Né? Cara, Deus faz xixi comigo, entendeu? Deus faz, tomar água comigo, eu sei, por... eu, eu, eu posso dizer porque eu, eu sei, eu sei. Deus escolhe minha comida no iFood. Eu, eu, eu pego... Priscila sabe. Uhum. Eu falo assim, Deus, onde é que a gente vai jantar hoje? Leva a gente pra um restaurante. E, a gente, e ele começa a me governar no carro. Uhum. E ele leva a gente pra um restaurante. É, eu quero comer uma coisa nova, uma coisa diferente. Então... Mas eu não quero... Eu quero contar essa história pra você acreditar que é possível, né? É uma prova. Eu como copywriter, né? Como copy... <risos> Agora, eu, o que eu quero te dizer como técnica é que se você não sente isso, você para pedir isso. Tanto quanto a gente pede às vezes, pô, quando a gente tá com um perrengue de grana. Eu posso pedir assim, ó. Deus, aumenta a minha confiança. Deus, você pode... Sabe o negócio que o Hugo falou que você invadiu ele? Você poderia me invadir também? Você é porque pode... esses dias apareceu para mim uma frase que eu achei muito bacana. Eu vou repetir aqui para as pessoas. A gente geralmente está acostumado a utilizar a oração como uma última ferramenta. Né? como se fosse o último recurso é tipo quando você está no hospital e aí eles tentam um remédio tentam outro, tentam outro, tentam outro e aí tem aquele último, assim, tipo desfibrilador para poder ressuscitar a pessoa é como geralmente a maioria das pessoas utiliza a oração, né? quando na verdade a oração devia ser o nosso primeiro remédio né? ela devia vir antes de qualquer outra coisa ela devia fazer parte de tudo na nossa vida Sabe, antes mesmo da gente fazer qualquer coisa, não é fazer alguma coisa, ah, deu ruim, agora eu vou orar. Não é orar para fazer, é gostei. orar para fazer. É orar para que ele esteja comigo, é orar para que ele me acompanhe, é orar para que eu ah. entre na casa de alguém e que eu consiga levar a glória de Deus para dentro daquela casa, para que eu transforme aquele ambiente num ambiente divino, para que eu consiga organizar minha casa, para que nada daquilo ali, daquela bagunça me tome, sabe, me descansada, sabe, para que os, os meus familiares consigam olhar aquela organização e consigam se inspirar, é, é isso, sabe, tem que ser o dia todo, o Aí. tempo todo.